Então, vamos fazer hoje um vídeo bem prático, porque andei dando uma olhada aí nos vídeos anteriores, tá? De, não é? Um pouquinho. Então, como eu prometi no vídeo anterior, vamos deixar as coisas um pouco mais assim organizadas, pé no chão, para gente com essa história toda de jornada do despertar, simplesmente viver melhor.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 Pessoal, não se esqueçam, esse daqui é o link do curso de meditação que eu fiz, oito vídeos, especialmente para você, completamente gratuito, se você ainda não acessou, acessa aqui através deste link, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de 10 dicas na sua jornada para o despertar. Dica número 1. Um. É algo que eu tenho repetido bastante, né? Ame o seu personagem. Trate-o bem. Então, lembra do exercício do vídeo anterior? Falar sobre você mesmo na terceira pessoa? Pois é. Esse personagem é um personagem. É a Ana Paula, é o Pedro, o Paulo. É a Cris Olhe para ele Veja as qualidades que ele tem Veja que pessoa interessante Você pode ser amigo ou amiga dele que, que, Quais são as qualidades, quais são Essas características que são únicas do seu personagem E trate-o bem Apaixone-se por ele do mesmo jeito que Deus se apaixonou por você Porque Deus se apaixonou por você e entrou em você Para viver essa existência E todas as experiências Graças ao personagem, você vive tudo que vive Então vamos lá Como eu tenho dito Trate o bem Alimente o bem leve ele para passear leve ele para fazer as coisas que ele gosta Seja a melhor companhia deste personagem Número 2 Divirta-se com absolutamente tudo Por quê? Do mesmo jeito que tem um filme passando na sua cabeça isso aqui que a gente chama de realidade também é um filme de todos os tipos Às vezes tem tragédia, às vezes tem filme policial, às vezes, tem até mesmo um terror, um thriller Mas a gente pode se divertir com tudo, como quem assiste um filme As coisas em si não têm tanta importância assim E quando, quando a coisa começar a assumir um pouco de importância demais Simplesmente perceba Perceba que, de fato, está tudo bem de fato, você tem um chão para pisar, a força da gravidade existe Você não entrou dentro de um buraco, nem saiu voando De fato, tem ar, você pode respirar, seu corpo ainda funciona De fato, está tudo bem Não está acontecendo muita coisa Afaste-se das histórias mentais E comece a achar engraçado Perceba onde que está a graça naquilo ali e saiba que mais dia menos dia seja lá o que for que você estiver passando vai se apresentar para você como uma bênção Pode não ser agora, mas ali na frente, daqui a pouco a bênção se mostra Pense em tudo que já aconteceu com você na sua vida Como no final das contas foi uma bênção Sempre assim Então, a gente não tem que esperar A gente pode se divertir e achar graça hoje Número 3 Esqueça os conceitos Eles não têm tanta importância assim Talvez você seja como eu que gosta de estudar, de ler, de entender e a cabeça funciona e faz esquemas e listas Mas saiba que não tem importância nenhuma porque diante de todo o conhecimento que a gente tem Na hora da prática é o que vale Na hora do relacionamento com alguém É que você vê se você sabe alguma coisa Na hora de se comunicar bem é que você percebe Na hora de olhar uma pessoa nos olhos Segurar nas mãos, estar com ela Na hora de você mostrar firmeza Nas amizades, na família ou mesmo com o um total desconhecido É aí que vale Tudo aquilo que a gente pensa, que sabe É uma enorme ilusão É uma enorme biblioteca, às vezes, que a gente tem na cabeça Com livros empoeirados E os conceitos? Os conceitos mudam todo o tempo Se a gente se permite mudar de ponto de vista Se a gente se permite alterar o olhar Sempre que possível, esses conceitos, eles se tornam obsoletos do dia para a noite Então, esqueça os conceitos e simplifique a sua vida Número 4 Conduza a sua atenção a essa região aqui e sinta Se você quer saber se uma coisa é verdade ou mentira, não precisa muito não é aqui que você vai descobrir isso, mas é aqui Existe aquilo que a gente chama de intuição, feeling Está por aqui, feeling significa sentir, sentimento Então a gente sente, a gente percebe a verdade ou não A gente percebe, existe algo em nós aqui, olha Que funciona como uma bússola E diz para a gente a direção para onde ir a verdade está no coração Número 5 Pratique a coragem Eu falei agora há pouco que a verdade está no coração, não é? Coragem significa agir pelo coração Então não pensa muito Vá! Se uma experiência se apresenta diante de você tenha certeza que essa experiência apareceu aí como uma oportunidade de alterar o seu ponto de vista É, é aquela história de expandir a consciência, né? Mas eu estou dizendo agora Alterar o seu ponto de vista Abrace as experiências Não tenha medo, não Não tenha medo de amar as pessoas Não tenha medo de simplesmente experimentar Pergunte-se O que pode acontecer comigo que não seja próprio de acontecer comigo Não existe nesse mundo uma coisa chamada injustiça porque injustiça seria como dizer que Deus ou o absoluto o Criador de tudo que existe é injusto Será que isso é possível? Será que é possível que, que uma inteligência plena Seja injusta com você? Se algo te acontece, simplesmente acontece como bênção como uma oportunidade de alterar a sua visão 6. Não ouça as histórias da mente Bom, isso para você já é o básico, né? É o beabá aqui do canal Então você vai perceber que a mente te apresenta as histórias esse ponto de vista é aquele aquele outro, e se eu fizer isso, isso pode acontecer? Aquilo e aquilo outro?" Então diga Minha querida mente, eu sei que você está querendo me poupar, que você está querendo me avisar do que pode acontecer Eu entendi Fique tranquila Eu vou agir com cautela, mas vou agir com coragem, a partir do que diz o meu coração Número 7 Esvazie-se Não é possível a gente aprender nada, se tiver com a cabeça cheia Então a gente tem que abrir a cabeça Quando a gente abre a cabeça, a gente abre o coração junto É uma coisa que acontece simultaneamente Às vezes as pessoas dizem para mim Ah, o meu coração está fechado Eu tenho dificuldade de sentir, dificuldade de amar Bom, abra a cabeça Tem um um dito que diz assim Cabeça é como paraquedas Só funciona se estiver aberto Pois é Abra sua cabeça Mas para abrir, a gente precisa se dar aquela esvaziada Como que faz isso? O que eu uso para me esvaziar é a natureza Os pés no chão Apoiar numa árvore Abraçar a árvore Água O mar as cachoeiras, o vento, as montanhas e a natureza leva tudo embora. Quando eu ponho os pés no chão, tudo que eu não quero mais em mim, a terra leva. E quando eu sinto vento lá em cima na montanha, tudo que eu não quero mais, esses pensamentos, simplesmente eu deixo o vento levar. E quando a gente usa os sentidos, né? o tato, a visão do Belo, o aroma, o som da natureza, dos passarinhos Quando a gente está lá e se entrega para isso você só permite que tudo se esvazia e a sua cabeça inevitavelmente vai abrir Número 8 Respeite-se Isso significa que você não precisa aturar Absolutamente nada Não precisa Essa ideia de que eu tenho que sustentar eu Isso veio para mim, então eu tenho que segurar essa onda Olha, até tudo bem se for isso que o seu coração tá pedindo Mas se não, se algo estiver realmente te incomodando Te fazendo mal Respeite-se Porque se você não se amar Ninguém mais vai te amar e se você não se respeitar, como pode exigir respeito de alguém? Então, se algo estiver incomodando, literalmente, levante-se e saia Literalmente, você não precisa dizer nada para ninguém, justificar nada Você não precisa justificar nada Por exemplo, está muito quente aqui, eu me levanto e vou lá fora o meu corpo está um pouco desidratado, eu vou até ali e bebo um copo d'água Não é assim? Pois bem, se algo te incomoda, se algo te desrespeita, se algo te agride de alguma forma Levante-se e saia Simples assim Número 9 Haja como se você fosse Deus como assim? Qual é o nosso conceito de Deus, né? Deus ama, Deus perdoa, Deus quer o bem de todo mundo, Deus é pacífico, Deus simplesmente é. Então, se eu quero encontrar o despertar, se eu quero caminhar a jornada do despertar, quem que eu devo imitar? não Deus Então, eu ajo de forma pacífica eu amo a mim mesma e as outras pessoas eu busco a paz, né? eu busco o respeito eu perdoo e eu sigo o meu caminho da forma mais simples possível 10. Saiba que não há nada de errado quando eu digo isso, as pessoas contestam Como assim não há nada de errado? E aquela guerra não sei aonde? E as criancinhas morrendo de fome em outro lugar? E as injustiças sociais? E a destruição da natureza? Como assim não há nada de errado? Bom, não há nada de errado tem dois pontos de vista os quais eu vou falar melhor no próximo vídeo, que é o último Mas nesse momento, apenas saiba não há nada de errado Existem as histórias da mente, que são a mais pura ilusão Existe a realidade que a gente vê E quando a gente está diante da realidade que a gente vê, na postura dos outros nove itens que eu já falei e agindo pelo coração eu posso pensar comigo não há nada de errado e o que eu posso fazer diante desta situação? porque se de fato as crianças que estão passando necessidade em algum lugar os idosos que estão passando outras necessidades em outros lugares a natureza sendo destruída, algo realmente fala com você e mobiliza o seu sentir e o seu coração, haja com coragem e vá até lá e faça o seu melhor. Não há nada de errado no mundo. Tudo, 100%, são experiências que conduzem ao final da nossa jornada, ao tal do despertar a mudança do nosso olhar, do nosso ponto de vista.